De al... Oi cara de boi, mais água, al... oi cara de boi, mais alma. oi cara de boi Oi gente, hoje eu vou fazer uma receita de pirar a aviação de todo mundo Esse aqui é normal, propósito, ai que, lindo, que, oh, que é mais lindo, que mais lindo O que a gente vai fazer hoje? Um donut gigante Eu sempre quis fazer coisas gigantes aqui pro canal, tipo tudo gigante, eu gosto dessas E eu sempre me segurei assim, sabe tipo, será, será, será, será? Mas aí acontece, todo mundo tá fazendo coisa gigante, na é verdade. Seu é Sportwagen fazendo coisa gigante, o Lucas Neto fazendo coisa gigante. Até a Paulinha Stefânia, meu amorzinho, tá fazendo coisa gigante. Eu falei assim, gente. Só fazer coisa gigante. Também. <risos> <risos> <risos> <risos> e não se preocupem, porque não vai ter desperdício. Porque eu vou comer tudo! Não vou dar um pedacinho pra ninguém! <risos> Como eu nunca tinha feito um donut eu peguei da internet a receita Só que a internet era pra fazer donuts normais E eu queria fazer um donut gigante Por isso eu tive que calcular e calcular e calcular E pensar e pensar e pensar E quanto eu usaria de receita Até que chegamos em uma conclusão e dobramos a receita Uau, gênios! Pra começar, pegamos uma xícara inteira de leite morno e dissolvemos dois tabletes de fermento natural fermento... como é que é? Como é o nome do fermento? Fermento... Biológico, biológico Fermento biológico, fresco Ah, falei bonito, hein? Quebramos quatro ovos, só que com cuidado, né? Pra não colocar a casca lá dentro, porque a gente não quer crocância Não nessa parte Quatro ovichos Colocamos uma xícara inteira de açúcar Açúcar normal, mas é... Você coloca o açúcar que você tiver na sua casa, né? Colheres de margarina. Vocês viram três, mas é que foram três bem gordas, né? E aí na receita dizia pra colocar três xícaras de trigo. Eu coloquei seis xícaras de trigo, só que depois que eu terminei de ler, falaram assim: aos poucos. Só acho que essa regra devia ir pro começo. Aos poucos coloque seis xícaras de trigo, não é mesmo? Aí eu coloquei tudo uma vez e tive que tirar tudo de novo. E ia colocando aos poucos. Mãos bem limpas, a massa. E aperta, aperta, aperta, aperta, aperta, aperta, aperta. aperta E aí vai colocando aos poucos o trigo lá, né? E eu recoloquei todo aquilo lá e ele vai ficar uma massa assim, homogênea. Parece muito uma massa de PORRADA NA MASSA! PORRADA NA MASSA! PORRADA NA MASSA! PORRADA NA MASSA! Pois você dá aquela esticada, aquela coisa mais profissional né, pra não ser só porrada na massa E quando você vê que ela formou uma bola, você deixa ela descansando A gente fez uma carinha pra ser uma massa feliz, descansando DESCANSE FELIZ! A gente deixou ela descansar até ela aumentar bem de volume, mais ou menos o dobro de tamanho que ela estava antes E quando ela chegou nisso, fizemos uma bola Desse jeito assim, não a bola, a bola Fizemos um negócio como se fosse uma pizza bem gorda E aí com uma faquinha a gente arrancou o miolo Bem redondinho, desse jeito aí O miolo eu usei pra fazer donuts normais Que vocês vão ver lá no final Só pra gente comparar o tamanho de um pro outro E aí coloquei essa roscona gigantesca Numa forma untada com margarina E levei pra assar, gente Ela demorou um tanto pra assar, hein Demorou, eu acho que... Oh, uma hora quase assando Porque como ela era bem gorda Ela assava por fora Mas ficava crua por dentro Então a gente esperou ela ficar... Dourada mesmo, desse jeito aí Como ela cresceu na hora de assar Fechou o buraco, abrimos o buraco com a faca de novo Não adiantou nada, meu Deus, tudo bem então, né? E arrancamos o miolo com uma colher Pra ela voltar a ser uma rosquinha, né? Porque não adianta mostrar pra vocês Um pão gigante. E aí eu abri a parte do meio Assim, pra poder rechear, só que na hora de abrir Eu quebrei tudo, né? Porque a pessoa aqui é delicada que é uma beleza, né? Mas faz parte Passei ali, ó Um pouco de doce de leite Doce de leite dos prontos mesmo Que você compra os potinhos de doce de leite Usei três potes de doce de leite E coloquei a parte de cima de novo Como eu quebrei tudo Eu fui montando, né? Um quebra-cabeça ali Eita, tá errado esse negócio, ó Presta atenção Presta atenção Para fazer a cobertura eu derreti três pacotes de chocolate branco É mais seguro que você faça ali em banho-maria Quando ele estiver quase derretendo, você coloca um pouco de leite Vai colocando aos pouquinhos E eu coloquei também meia lata de creme de leite Mexi, mexi, mexi, até ficar um negócio líquido e homogêneo E aí para ficar cor-de-rosa... Ai, saúde! E aí para ficar cor-de-rosa igual a do Homer Simpson, eu coloquei Quick E joguei lá em cima do nosso Donuts Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Depois que o meu donuts estava tudo coberto, colocamos granulado colorido E ficou tão bonitinho, meu Deus! Tão lindo, tão lindo! É lindo, lindo! Não posso dizer que ficou, mas está na hora de comer! Tadam! E esse é o meu donutzinho! A gente fez uns pequenininhos aqui só para comparar, olha só! Um donutzinho no cabelinho no meio aqui, ó! Puf. Agora temos um bebê donuts! Como vocês podem ver, ele deu uma rachadinha aqui, uma trincadinha aqui na hora da gente rechear ele né, mas tá gostoso. Pelo menos eu acho. Vamos comer? Tá gostoso? Parte! Em 3, 2... <risos> <risos> Meu hum, Deus, tá muito bom! Fui um pedacinho também? Agora é só embrulhar e levar para a família inteira. Porque eu acho que isso aqui vai dar para nós comer por uma semana. de <risos> dar É isso aí, gente. Um beijo. Tchau.